E aí meus amores, campeão super estilo, como é que você tá? Hoje eu vou começar com uma pergunta super importante e eu quero que você preste atenção no que que você realmente acredita, família, dinheiro, felicidade, honestidade, paz, Deus? Se você souber responder essa pergunta, você já sabe quais são os seus valores. Agora eu vou te contar. Seus valores, eles são fundamentais para pôr o seu pé no chão. Para você ter noção da realidade, para te deixar aqui, ó, ligado. Por exemplo, quando você se encontra em uma situação difícil, que te dá vontade de largar tudo, chutar o balde, o que, que te faz parar? São os valores. Eles que vão te ajudar a insistir, nunca desistir e no final vencer. É importante você saber tanto os seus valores pessoais, com os profissionais e ainda ter certeza que os dois se encaixam. Você não pode falar uma coisa e fazer outra. Os valores, eles determinam exatamente como as pessoas se comportam e interagem uns com os outros, principalmente no trabalho, que é onde a gente passa a maior parte do nosso dia, né? Os valores, eles são qualidades, características e ações fundamentais para nós. É tipo aquela história que as pessoas sempre falam quando a gente está prestes a namorar alguém, né? Observe o modo como o seu parceiro trata a mãe e você verá exatamente o tipo de namorado que ele será. Fizeram também uma piadinha outro dia no YouTube sobre a minha mãe, hein? Tô de olho em vocês. Agora pensa que a mãe desse parceiro é o seu trabalho ou a sua empresa. E você é ele, você é o parceiro. E as pessoas né, que trabalham com você são as suas possíveis namoradas ou namorado. <risos> Depende de quem está assistindo. Isso é só engraçado, né? Mas tudo bem. Mas vamos lá. A forma que você trata a sua empresa vai refletir diretamente, fortemente, na forma, né? Com que as pessoas que trabalham com você te veem ou seus clientes, né? Por que não? Assim como ninguém gosta de namorar uma pessoa que maltrata a própria mãe, nenhum cliente vai fechar uma obra com alguém que não tem o menor respeito com o seu trabalho. Ou com as pessoas que está trabalhando, né? Quantas vezes você já viu isso? Outra coisa, vê comigo agora se você concorda comigo. Criar um projeto em conjunto com outras pessoas é muito mais divertido, fácil e rápido do que quando você faz tudo sozinho, não é? Quando a gente coloca a mão na massa assim, coloca o nosso cérebro para pensar e trabalhar em conjunto com outras pessoas que têm o mesmo objetivo, tá? Os mesmos valores. É possível alcançar muito mais do que você espera. O resultado é muito superior. No final, a gente pode até acreditar em milagre. <risos> Quem amigo que já te salvou de uma baita furada que atira a primeira pedra. Quantos projetos, grupos, comunidades deram certo simplesmente pelo fato de todos que estavam ali acreditavam e trabalhavam juntos por um mesmo propósito, por um único objetivo. Isso é que faz dar certo. Mas voltando ao assunto dos valores, né? O que, que acontece? Geralmente é que as organizações te dizem determinados valores, colocam na parede, mas na prática elas não seguem, né? E se os valores da empresa não cumprem o que ela diz ter e abraçar, o que, que vai acontecer? Né? O que, que vai ter de consequência? Os funcionários vão se tornar cara de pau, desonestos, falsos e fofoqueiros. Olha só que coisa chata. A mesma coisa pode acontecer com você no seu trabalho, não é só nas empresas, nas grandes empresas, pode acontecer com você. Se a pessoa diz ter um valor e ela não segue ele no trabalho, isso é balela, não vai dar certo. Vou te dar um exemplo agora. Você tem um chefe executivo de um hospital e ele diz né, que o principal valor dele é o respeito é respeitar os funcionários. Enquanto isso, né, ele tolera que médicos e cirurgiões falem de maneira inapropriada com enfermeiras ou então até abusem de enfermeiras e não fazem nada com relação a isso. E ele também demite um monte de pessoa, um bando de funcionário, sem se importar se a pessoa está num momento difícil ou a maneira que até fala com a pessoa sobre na hora do desligamento, né, de maneira até descuidada e insensível. Agora, se você parar para pensar... Esse cara, ele não tá seguindo os valores que ele diz ter, né? E diz querer pro negócio dele. E as pessoas que trabalham com ele, vão levar esse cara a sério? Por isso, para te ajudar, né? A descobrir quais são os seus valores, eu vou dar uma colinha aqui de baixo, no descritivo de, é, de vídeo, tá? Você dá uma olhadinha na parte escrita. E aí, o que, que você vai fazer é o seguinte, você vai ler e falar aqui embaixo pra mim, enquanto eu vou te esperar no próximo vídeo, fechou?